Então pessoas de meu coração, é, o canal tava parado, eu tava triste então, a parte de estar tá triste eu esqueço disso, assim, o canal tava parado, eu tava triste. Ó, o canal tava parado, eu tava desanimado, porque, Sei lá, gravar, tipo. Um dos amplificadores ficou Eu ligava o meu radinho, o meu notebook, no amplificador, velho, um cara só de não, não tinha caixa. Eu ligava ele numa caixa de, de microcista. E o amplificador começaram a dar ruim nos knobs aí depois ele queimou o parou de vez. E eu parei, eu consigo o radinho, só que o radinho não tá ruim. Né? É. Eu fiquei um tempo sem gravar. Eu fiquei um tempo sem gravar. Eu tô meio miope né? é... Veja bem, quando eu comecei a gravar aqueles vídeos, eu passei pra todo mundo assim, no meu colégio e tal. Aquele ensino médio, todo mundo curte, né? No um rockzinho e né, tal, pá. E... Pô, eu passei, fiz um sucesso e tal... Pô, tem gente que eu conheço e tal, que tem um trabalho melhorado que eu e que não tem, então tá É.. Eu vou voltar a colocar vídeo no canal. É... Mas eu vou voltar a colocar vídeo no canal quando me derroteio. É importante isso, porque se eu fazer mal feito... Sem vontade nenhuma, não adianta nada. É, eu tô numa banda, é, entrei faz um mês, né? então, um mês numa banda, a gente já tem uns três, quatro ensaios por aí. É, tô feliz. Né? Eu toco muito Guns N' Roses, eles não tocam Guns N' Roses, mas assim não interessa porque. Quer dizer, não interessa. O que eles tocarem se não for funk ou pagode ou sertanejo universitário, eu tô dentro, cara. <risos> e... poxa, eles tocam covers de Lacuna Coil e músicas autorais. Bem né? estilo metal, um punk rock, eu não trouxe muito doido lá, a Anna Jones. Ela sabe o que faz lá quando ela faz põe as músicas, né? Tô começando a adicionar, assim, só e tal pra poder... Deixar meu arquinho e tal. Vai ter um show, eu sou do Rio de Janeiro, da capital do Rio de Janeiro. É. Rio de Janeiro. E vai ter um show no bairro da Lapa no dia 27, última sexta-feira do ano, né? E eu ia promover, convidar, quem é aí, que Rio pra que passagem, se lá, aparece lá. É. O link vai estar. Desse lugar que vai estar na descrição, vou colocar aí para vocês. É... Vou estar aqui também é... dando um boost nas né, vezes, né? É, promovendo o... o canal da banda, o canal do baterista, que cuida da. De toda a parte de marketing da banda, de vídeos, de agendamento shows e tal. É, a gente fez ele ensaiar na casa dele né? é, Eu vou voltar a gravar vídeo porque agora eu tô com um equipamento mais legalzinho né mesmo que eu acho continua o mesmo que, de quando eu fiz Angels Cry Quando tipo, né? eu fiz of Mine Continua a mesma coisa Só que o som em cima si, amadureceu né Até porque eu estou numa banda. Agora Eu omei só mas já ajudou bastante é, Cordas decentes é, com a gente M igual eu não gosto muito da Dario 011, eu acho muito. Não sei, cara, eu acho muito brilhante, muito porfureiada, sei lá. É, esse aqui é novo, ó, comprei um pedestal, não acredito que vocês não estejam um... conseguindo ver, mas eu comprei um pedestal girafa para microfone, um conjunto com dois microfones, cabo e estou usando uma caixinha que eu fiz ela só faz um Y. É só uma emenda metida desta, Que eu uso porque eu não tenho um adaptador P10, P2 que estou colocando no meu notebook. E eu tô com de comprar. Eu fui na loja comprei três jacks P10 e ele junto com uma caixinha de papelão. É da interferência. Mas. Não, é, não é o suficiente para eu parar. É... Aí eu vou estar tá gravando agora por cima da música, não vou mais gravar um livezão como tava gravando. Né? É... Ah, pô, ao invés de ter o um vídeo de eu tocando tá, e tal, eu tenho vídeo da câmera mais ou menos aí. Deu making off, né, cara? Tipo, eu acho que no início de cada vídeo eu vou falar uma coisinha. E no... durante o vídeo vai ter imagens de making off. A, aquela música, né? Os momentos que eu estava aqui no quarto, gravando, pensando, aprendendo a música. É, enquanto a música passa, som o background Na verdade, o vídeo vai estar sem áudio por cima da música. Né? E é isso aí, galera. A deixa o desce e é isso aí. É, se inscreve aqui embaixo. Eu é, não sei onde fica o botão de gostei. Eu acho que embaixo do botão de gostei, né? Não acho que é. Não, não interessa. Você sabe o que vocês têm com é, o que mais? Não sei. Ah! Se inscreve lá também no canal do Emerson Filher no canal da Psicofone, então, são respectivamente baterista e a minha banda. né? curtir é... o Facebook, vou botar o link do meu também. Né? Agora vou ser várias minhas, Tô também no Twitter. E é isso aí galera. É.. Eu não sei qual música que eu vou soltar primeiro, mas eu acho que dentro de. Considerando que sabe o do e que, que domingo eu tenho na segunda-feira eu dia. então eu acho que não, na parte feira eu tenho É mais! Valeu!